Bem-vindo, jovem mestre. Hoje eu quero trazer para vocês um guia de como que a gente pega um, uma das melhores armas do jogo, que é essa Vision of the Absolute, que é um spear aí que dá um d8 de dano e ainda dá mais um dano adicional de 2d6 para criaturas que têm muitos olhos, que isso aqui serve efetivamente para você entrar na caverna lá das aranhas lá. Você vai ter muita, muita facilidade com essa Spear aqui. Então, pega seu D20, pega sua ficha e bora pro vídeo. Vou mostrar para vocês aonde está a localização da primeira parte dessa arma. Essa arma ela é dividida em dois pedaços, tá? Então, você tem aqui o lar aqui dos druidas logo mais à esquerda você vai encontrar um grupo de três pessoas aqui tá eu já matei eles é, mas do, duas dois aprendiz desse cara aqui vão estar tentando ajudar ele e aí é o seguinte quando você foi é, olhar o corpo desse desse Ed, Edwin você vai achar o, esse pedaço aqui da arma esse aqui, ó. Shaft of Broken Spear. Tá. Como que eu descobri que isso era uma arma? Eu vim aqui no meu personagem. O meu personagem tá usando aquele. E o, o colar. Esse colar aqui, ó. De falar com os mortos aqui, ó. The Amulet of Lost Voices. Você ganha um Speak with, with Death. Então você. Clicando nessa magia, pessoal, vocês conseguem conversar com os mortos aqui, ó, viu? Por exemplo, ó, deixa eu ver se, se dá pra eu, não dá pra eu conversar com eles, não dá pra eu conversar com eles, não é porque eu já tinha usado. Aí você vai fazendo perguntas para o morto, ele fala que você tava tá procurando, que ele tava procurando ali uma arma do deus dele, o Absolute. O segundo pedaço dessa arma, você vai atravessar esse rio, logo após descer aqui, você atravessa o rio e você vai entrar nessa caverna escondida aqui, ó. Essa caverna é a caverna do urso coruja, pessoal. É uma batalha bem legal, achei bem interessante e não tem muita dificuldade, não. Vou pular aqui essa caminhada... Para mostrar a luta efetivamente para vocês. Bom, pessoal, chegamos aqui na Caverna do Osso Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou posicionar a, a Lazel na frente. Para ela aguentar mais porrada. Tá? Hum, me pegou aqui. Não, me pegou. Vamos começar o ataque logo. Pronto. Que aí a gente já pega ele de surpresa. Pronto. Agora. É só a gente e lutando aqui e bora gente, não tem muito segredo não, deixa eu ver aqui, eu quero vou, vou pegar, colocar essa magia aqui, que aí a gente já deixa o, o campo de batalha mais bem iluminado, eu gosto muito dessa magia aqui, que causa medo, tá, porque aí traz o, vamos chegar mais perto aqui, eu não vai dar pra eu pular não como aqui mesmo. Não vai dar espaço suficiente. Vamos fazer um ataque aqui de medo com o arco. Estou com ar, muito perto. Não adianta nada. Bora. Ó. Ó. Caramba. Bora, vamos vamos ver se dá para a gente fazer um ataque aqui, sair de perto dele, vou botar esse bichinho para pra queimar, ah eu já pulei né, não tem como, ok, Errei. Tá, que oportunidade. Vamos usar isso aqui. Tá muito escuro, gente. Caramba. Vamos usar um Blaze aqui. Pra ver se ajuda. Ótimo. Vamos curar a Lazel. Ok. Vai matar o... Vai matar o... Agora, gente, vamos clarear o um negócio aqui porque tá feio o né? trem. Isso. Então, vamos ver se a gente pega esse bicho. Dá um backstab nele. Ótimo. Dando mole nos ataques de oportunidade, né, gente? Nem se fala. Vamos atacar aqui com a mão com a outra mão. Vamos fazer um action sword aqui. Vamos usar mais um aqui. Toma. Isso, boa. Ah, ele tá, ele tá com com medo agora. Ele não passou no teste aqui, ó. Então agora é bem provável que ele vai tentar fugir. Vamos agora. garantir aqui pessoal sobrevivência dele que trem tá ele não vai sofrer nenhum ataque de oportunidade porque ele tá com o um, um, um o já tá tá com medo vamos aqui pro meu personagem agora dá para gente matar ele deixa eu ver aqui eu tô, tô ameaçado ainda vou chegar mais para cá vamos ver se vai dar certo agora melhor. Ótimo. Ali foi uns 20 e tanto de dano. Sem problema, ok. Caramba, esse filhotinho aqui do urso coroja, cara, é o bichinho danado. Vamos usar aqui o, o Bolt. Vamos chegar mais pra cá. Aí a gente, eu acho que não fica ameaçado. Não tem nível 2, vai nível 1, um não. Errou! Vamos ver, vamos curar aqui o... Não tem nível 2, não. Ok. Quem é o próximo, ele vai tentar fugir, toma um ataque de oportunidade, e... adeus bom pessoal aqui o um filhotinho você mata se você quiser tá isso aqui não tem necessidade de ser matar não vamos deixar o bicho danado deixa eu ver o que que acontece se a gente conversar com ele Ok filho, aí gente, a segunda parte do item tá aqui ó, tá vendo? Head of the Broken Spear. O que vocês vão fazer? Vocês vão aqui no inventário, botão direito, combinar, você joga a outra parte aqui, combina. Acabou, pessoal. Tá aqui ó, Vision of the Absolute. Um ótimo Spear, tá? É... Deixa eu ver aqui, tem uma outra coisa que ele causa, ele, ele deixa as pessoas, acho que cega, quando você tem um ataque certeiro, alguma coisa assim. Ou, ou quando você usa esse Rush e você acerta, que é, que é o ataque especial dele, você deixa essa, é, o seu inimigo cego. Bom, jovem mestre, obrigado por assistir até aqui. É, espero que te, vocês tenham gostado dessa dica, uma dica rápida, mas muito preciosa aí para sua jogatina de Baldur's Gate 3. Até a próxima, tchau!